Olá! Seja bem-vindo ao canal Coisas Que Eu Te Conto. Hoje eu trago para vocês o quadro Acredite Se Quiser. Meu nome é Josimar Luiz e seja bem-vindo ao canal. E bora pro vídeo. Aí você vem no seu banheiro, dá aquela sentada e o vaso entupiu. Né? Aí tá, pô, você tira o um vaso para ver o que foi que entupiu o seu vaso. Aí você se depara Uma praga dessa olha. olha o tamanho da bicha, olha que isso é sua cabeça Adoro. adoro Sua cabecinha Tu já pensou? Tu é tão lindo, mano Olha aí o olharzinho dela, olha, 43 esperando para dar uma bocanhada uma sucuri deve ter uns 4 ou 5 metros aí para dentro do cano e nesse caso pessoal vocês vão no mercado compram legumes, verduras e acaba se deparando com apenas um presentinho desse aí o que vocês fariam tem que pegar um trem maior. Treio maior. Não, filho, espera, eu quero tirar a cova, mas não estragar a cova. Olha o oh, medo do cão. Hum. Olha ela aí, olha. E aí, como é que ela vai fazer? Oh. Ela não sair correndo. Olha a cabeça dela. Eu corto essa outra. Ó, vai lá. E agora? Ela vai correr pra cá, amor. Eu não vou dar conta de matar ela, não. Aí a o tamanho da língua dela, ó. Bem no meio do cu, viu aí? perigo o fã um se pegar, né? Quer dizer, o é um negócio que você tem que ter cão um filmando e outra coisar. Então, tu vai coisar só. Eu tenho que coisar aqui porque senão, ele, quando eu põe em que ele sai, ó. Olha lá. A, cabeça, a cabeça, a cabeça. Olha, olha o tamanho da cobra, sai. Não, deixa sair. Olha o tamanho da cobra. Ó. Isso pode lá no rabinho dela. Ela. Nossa, ela vai é, é pular. Primeiramente, eu, eu vassoura, não entendo é nada de lá. cobra. Tenta do couve, flor. Se essa cobra é venenosa. Eu no bom não preço. sei. Mas deixe aí no comentário o que vocês caramba. acham. Tem que apertar ela aí. Mano. Pra mim é venenosa. É, calma, calma, calma, calma. Mata agora. Vem, né? <risos> Olha o tamanho dela. Tem que ter cuidado, gente. Que eu vou comprar ela. Tem que ter cuidado. Se vocês for. Vou assim, comprar. Eu vou botar de tapia para lavar para fazer com Vai perder essa bicha aí. Olha o tamanho né? Um perigo muito é grande, bom, né, bom, pessoal? Viu? Nem é que vai comer esse Ah, vai, É um alerta pra Olha gente passar. Eu dela Se precaver mais quando for comprar esse tipo de coisas. Olha o tamanho da cobra. Não, ela vai, ela vai correr lá pra lá. Não daí. tem perna não, gente. Não <risos> é que vai correr. Corre. Olha o tamanho da cobra. E eu acho que é venenosa. É, porque olha o jeito dela ali, ó. Eu começo com uma. Vai lá. Uhum. Será que ela tem veneno? Eu acho. peraí, agora não mata não. Olha, tá descendo na cadeira, tá descendo, amor. Aqui vem cá, é. Aqui está a manga com cara de gente. Olha, olha a comparação. Essa é uma manga normal e essa é a manga com cara de gente. E, Esse caso foi o que me, me deixou aí, mais confuso. Olha como parece, olha o perfil da manga. Você aqui, se ó, vê que não é montagem, perfeita, testa, nariz, boca, mas que é estranho, queixo, eu vou até é aqui. muito estranho. Olha aí. Queixo, Depois vocês justiça, comentam aí a respeito. Até o início de pescoço ali. E essa manga foi encontrada pelo senhor Lúcio. O que foi que o senhor encontrou essa manga? Dentro do meu quintal É. Eu fui cedo para limpar um peles de que eu tinha ali embaixo de umas pele rosa que eu tinha plantado. E quando eu ia descendo lá para chegar, veio de cima, né? E caiu na minha frente. Aí eu vi que era uma manga peguei. e peguei. Quando o senhor pegou, o que, que o senhor pensou na hora? Eu vi que tinha um negócio ali que não, dá, não podia estar tá certo, né? Isso é coisa do Satanás? Aí trouxe e fechei na geladeira um dia. Ficou ali. Aí no outro dia, olhei de novo, aí almocei para um curioso. Mas res uma lenda, que a cada nove meses, esse meliante alicia essas pobres árvores. Mas é apenas uma lenda. Fica aí o mistério. Que... Ele Olhar aí quando vi, pegou a gente na minha casa, gente, gente, gente, tá quantas tá horas aí desando. Virou a atração principal, que o senhor até expôs, é. ela, expôs ela aqui no muro, na frente da casa do senhor, para que todo mundo veja. Agora sim entendemos o que poderia ter acontecido nesse mistério da manga com o rosto de gente. Tudo indica que possa ser semelhante. E aí, pessoas, minha gente, vocês estão dizendo, o que é que essa bicha veio aprontar agora, né, mulher? Que eu tô aqui de peruca, na fechação, na palhaçada, então, mulher, porque minhas amigas ficam dizendo, bicha, eu fui fazer um programa e o macho só me deu 10, aí a outra chega, bicha, eu fiz um programa, pedi 100 reais, o macho me deu 30, mulher, deixa de ser burra, que quando o macho disser, tu vai dar 30, Tá certo. Tu vai dar 10 porque minha amiga batalha pra ter o dinheirinho dela, né? Minhas irmãs, minhas amigas travesti querida. Quem é travesti malunça o peito. Ah! Minha filha, então, sabe o que você faz, querida? Quando o de ser si é mesmo assim, ó. Só vou dar 20, então. Me leva pro meu ponto. Faz assim, ó. posso tomar um cigarro, moço. Quando o macho você pode, gostosa. Tome seus 20, seus 20, né? Você tem que estar com o kit, querida. Um desodorante e um isqueiro. Quando o macho disser mesmo assim, tu vai me dar quanto mesmo, macho? Aí você já tira da bolsinha, ó. O desodorante, ó. Quando o macho diz, bora, me dá o dinheiro. Tu vem aqui, ó. Me dá, porra! Já vem assim, ó. Vem de mesmo, na cara. Aí, ó, Ai, caralho! Tu já vai com a porra abalando mesmo. Sai daqui, seu demônio, morre! Meu Deus, tá pegando não. Oi, tu tá bem assim, a bala não bora, eu quero meus 20 reais, querida! Eu quero meus 20, meu amor, porque eu não sou bagunça! Ai! dona vai me ajudar, moça! Bicho! Bicha! Vai, vai, vai, vai, pega a manteiga pra posso... sua Mano, essa vacinação tem que ser re registrada. Eu tô aqui, vou fazer um pudim, tá ligado? Aí, porra, eu acabei de comprar o leite ali no mercadinho. Aí, pô, abri o leite, mano. Olha aí. Porra, aberto. Falei, e lá, qual foi? Sempre vem um, um, um likezinho pra tu puxar aqui quando eu compro o LG. Essa marca, eu não, não, não, tinha, não tinha me ligado ainda, não sei se eu já comprei. Aí eu, porra, cai, tá aberto, mano. Qual foi? Não, levei lá no cara, no mercadinho. Aí cheguei, pô, mano, não quero ser chato, mas, pô, o bagulho é aberto. Sei que não foi tu que abriu, então, pô, o bagulho pode ter vindo de fábrica, pá. Pô, ah um maluco, não, tem, calma aí, vou até ver os outros, vou trocar e sair. Aí. aí foi lá, abriu um, tava assim. Aí abriu mais outro, tava assim. Aí abri mais outro, eu falei, essa porta, tá... ele boladão, <risos> ele boladão. Pô, essa porta tá tudo assim, mano. Cara, vou ligar pro cara amanhã. Aí eu, calma aí, pô, sei lá, rapaz, na moral, deixa eu ver essa parada aqui. Aí comecei a ver aqui, mané. Gire. Vê se dá pra ver aqui, a câmera deu uma embaçada Gire pelo romper o lacre A porra da tampa já abre o lacre Caralho, quando eu mostrei ele, mano o cara, porra, tá de sacanagem, não acredito, abriu o um montão Aí eu falei, cara, foi mal mesmo, mano Porra, ter chegado aí, porra, aí ele, caralho, abriu o um montão eu não aguento. Galera, se curtiu o vídeo, deixe seu gostei, inscreva-se no canal se você não for inscrito, ative o sininho, assim vocês ativando o sininho vocês vão receber os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima!